Ferrez em Construção, volume 1, com o JR. Resposta. Tudo bom, JR? Tudo bem, obrigado pelo convite. Tamo aí, uma satisfação poder estar trocando ideia com você. É um cara que eu conheço faz tempo, eu vou tentar fazer isso aqui não tão desconfortável, né? Igual você falou que vai tirar a da zona de conforto, eu vou pedir que eu tô na Sabine trocando ideia com você. Mas, mas você já está me agradando, você. É, é lógico, nesse seu não... programa você não sabe se vai ser bom. É. Você já disse que vai ser legal, sendo que você não sabe. Você vai, não vai ser não. terrível! Vai ser terrível! Isso aqui vai ser um problema terrível. Não, não sei. Não. Quem está falando é você. Pode ser que seja terrível para os nossos inimigos. Pode ser. Tomara. É. É, Isso se a assistir. gente tiver inimigos em comum. Às vezes não tem também. Né? Talvez a gente tenha mais do que menos. É. é. Talvez os nossos inimigos sejam os inimigos da democracia. Sim, com certeza. Bastante. Você acha, você acha que a democracia está em risco? Tá. Com Bolsonaro hoje está.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 uso de falar, não, eu tô com o PT, eu tô com a esquerda e o bolsonarista é aquele cara iludido que acha, não, eu tô do certo, eu tô no correto, eu sou. Eu acho que é uma, uma questão disso mesmo, eu acho que esse retrai ficou no psicológico. Será que é iludido ou o cara tá exatamente confortável com preconceito, com racismo, com xenofobia, sabe? Será que não é, ele já não era assim e ele não tá sendo enganado? O bolsonarista não está sendo enganado por ninguém. Ele só está explanando o que ele sempre acreditou, mas não tinha coragem de falar em voz alta, de repente. Ah, mas se você for ver nas, nas eleições que teve, não foi só... Eu acredito que uma parte, sim, ela é maldosa, ela pensa desse jeito e, com, e é conveniente com as ideias do Bolsonaro. Mas eu acredito que uma outra parte da população, que também teve bastante gente pobre que votou nele, é fácil manipular. O pobre, eu acho que ele é fácil, ele é manipulado. Que... Eu acho que tem muita gente aí que tá, tá agindo sem pensar, tá tipo, não tá agindo com, a, com aquele ah, eu quero destruir tudo, não, ele acredita naquele ideal ali, no que a mídia, porque a mídia ajudou muito com que isso se construísse. Quem construiu o Bolsonaro foi a mídia e a oposição ao PT. Os inimigos construíram o Bolsonaro, e só não sabia que estava fazendo isso. Descobriram depois quando ele apareceu. E aí implantaram tanto isso na mente das pessoas que as pessoas ficaram com raiva por si só, disso tudo, ver o PT, ver a esquerda como ah é só tem um corrupto, só quer o que é errado, porque implantaram isso também das pessoas chegou o Bolsonaro e iludiu é como para mim é como a igreja faz não todos que eu não posso generalizar mas é para mim é como um pastor quando pega alguém ali ferido, machucado, vulnerável ele tem a fala, ele tem o poder, ele sabe o que a pessoa precisa ouvir e a pessoa acaba caindo e você fala, porra, como é possível uma pessoa pegar o dinheiro, mal mal tem o que comer, dá para igreja pá, fica ali nessa situação. Você olha para a pessoa e você vê que não é maldade, é que ela realmente está sendo manipulada e eu acredito nisso. Uma parte boa, levando em consideração que muitos dos nossos votaram no Bolsonaro. Você é motoboy? Sou motoboy. Como que é o seu dia a dia? Meu dia a dia é estressante, corrido pra caramba, tá ligado? Tipo... Eu acordo cedo, já saio pra rua. Às vezes eu acho que eu tô no automático, tá ligado? Tipo, minha mente fica milhão. A mente, ela fica... Cara, às vezes eu fico pensando tanta coisa, tanta coisa, com tanta coisa que tá acontecendo no momento, que quando eu chego num, num endereço, eu falo, cara, como eu cheguei aqui, mano? Pra entregar comida? Você entrega o quê? Não, entre... hoje eu entrego péssimo, mas eu já entreguei comida, já, porque eu trabalhei bastante em aplicativo. Ah. Pra mim, já não, não, não, não, não ligo mais o aplicativo. pois na minha mente e eu voltei pro regime CLT. Ah, você e tá aí CLT. Eu tô no CLT agora eu entrego peça o trabalho tem um horário fixo você não quis ser empreendedor é, MEI? É. na verdade eu cheguei a ser porque na verdade para mim é, se cadastrar né numa empresa eu quiser abrir o MEI, só que o discurso do empreendedor o cara tem direito a não ter direito a terceiro, ter direito a férias ter direito a nada e mesmo assim um empreendedor é uma nova aquisição do iFood, você não quis mais é, isso então, Esse, é... essa qualquer coqueluche de não ter direito nenhum de só trabalhar quando você entregar alguma coisa se você cair na rua ficar doente você morre não tem direito nenhum você não quis mais isso não, por que, é... que você não quis mais cara é a, é a nova onda é a coisa que é, é, é revolucionário é, eu acho que é o seguinte é mais uma vez eu falo para você quando o sistema ele quer te prender em algo ele é muito foda ele é, eles são especialistas nisso eles te vendem, eles vendem uma coisa que parece que é o paraíso na verdade se eu te explicar a história do aplicativo ela, ele começou assim a primeira empresa que veio para os aplicativos foi a Log. A Log entrou no mercado como? Existia, todo mundo era registrado como motoboy. Antigamente não era, passou a ser registrado. Quando a Log chegou, tinha empresas de motoboy que você recebia no terceiro e tal. A empresa chegou e falou assim: ó, o negócio é o seguinte, você vai ganhar, vou falar um, um valor fictício: 20 reais por entrega. Tá? E mais bônus, ofereceu tudo que podia que chegou ao, ao um momento que o motoqueiro ele fazia 10, 11 mil. Um motoqueiro fazia 10, 11 mil e ele fala, cara, estourei, tipo, teve cara que comprou até casa e tudo. Mas o que que a Nogue fazia? Ela pagava 20 mil para o motoqueiro e cobrava 15 do cliente. Cobrava mais barato do que até as empresas que estavam na época. E aí o cliente pagava mais barato, a conta não fechava, porém eles tinham um aporte financeiro que alguém investiu e é, esse era o plano deles, vamos hum. investir. Vamos manipular. Todo mundo começou a me criar. Eu vou entrar na log. Mano, você entrava na log. No, no dia do seu aniversário, eles pagavam 300 reais para você não trabalhar, para você passear. É, era um bagulho absurdo. Tipo assim, mano, tô no paraíso. O cara ganhando 10 mil. Os caras ficou louco Aí todo mundo começou a passar um para o outro. E aí a log foi lá, na melhor hora, que ela viu que manipulou todo o mercado. Isso eu tô falando não no... no no, ainda no e-commerce assim Sim. que elas é estou inter... falando na, no administrativo no administrativo mas ela viu que manipulou encheu Sim. a plataforma pá. quando ela virou e golou derrubou a taxa é, derrubou devido. se ela pagava 20 paga 14 continua cobrando sei lá 16 17 do cliente aí começou lucro aí ela começou a ganhar muito mesmo assim ainda era um, uma vantagem o motoboy até que chegou o nosso querido as nossas queridas empresas que hoje estão aí que é o ifood rap que esses aí chegou quebrando até a log, tipo, a log só contratava motoqueiro é, licenciado com placa vermelha e tudo. Já o iFood chegou e falou assim, não, mas a gente contrata qualquer um, só que eles pagavam menos e tinha bastante demanda. Aí o cara começou, não, vou fazer. Aí começou a fazer porque tinha bastante demanda também, tinha promoção e tudo. Até que eles também conseguiram inflar a plataforma e falou, agora é do nosso jeito e manipulou, porque agora eles fazem o que eles quiserem. E na pandemia, então, parece que foi uma coisa enviada não sei de onde para os caras. Porque agora é tipo assim, vou faturar em cima da miséria do trabalhador. Sim. E é isso que eles fazem o hoje em dia. medo de casa, o medo... Não, de... é a miséria, tipo assim, não tem mais para onde correr. O é. desemprego aumentou, todo mundo resolveu comprar mais moto ainda, colocou é. mais moto na rua. Qualquer um hoje se cadastra no aplicativo, sai para rua, só que o cara não tá vendo que ele tá tomando prejuízo. tá ah, toma prejuízo, velho. Motoboy que trabalha pra aplicativo toma prejuízo, mano. Ele toma prejuízo de todas as formas. Ele toma prejuízo financeiramente. Ele toma prejuízo de ter que estar de dia, de tarde, de noite na rua. Deixar a família em casa. Mal vê a família. Trabalha no sábado, trabalha no domingo. Para conseguir pagar suas contas. Só que hoje em dia é a única coisa que ele tem, mano. É. Não tem emprego. Sim. Então, o que o iFood faz? Nada, ela liga. É. ficou descartável. Então, antes que isso... que Eu acho que isso ainda vai piorar. Se deixar, se deixar plantar, esquece. É. Então eu resolvi passar para o CLT mesmo para ter essa garantia de novo, mano. Legal. E você, você foi membro de um grupo de rap, o RDG, né? durante muito tempo, gravou disco tudo. Acho que foram dois discos, né? Foram. Ressurreição nome... e Avenida Sabin. É, Avenida Sabinha. Ressurreição e Avenida Sabin. Eu acompanhei o nascimento desses discos. São discos fortes dentro da Quebrada, de rap contundente, né? Sim. Não é um rap que fala groselha, não é um rap que joga a conversa fora, é um rap forte. E por que que você resolveu fazer um disco só seu depois? Por que que você saiu do grupo, assim? É, eu queria que você falasse um pouco dessa fase sua. Você acabou saindo do grupo e montou um disco seu. Sim. Né? Por quê Então, cara, é, o, o grupo, ele teve uma desestrutura ali. Saiu o primeiro, um dos membros, que foi o Gabriel. Né? Ele resolveu, achei que, achou que não era mais pra ele e ficou só eu e o Big. E também aí, quando ficou só eu e o Big, a gente tentou fazer um CD ainda com o um Rapa da Godói Estou contando resumidamente, porque uhum. quando eu entrei no grupo, tinha... Pessoas. É, seis. Grupo é assim, você é. começa com 30, sobra um. É. Rap não é tá nem, dando dinheiro, que nem que nem é que revolução. revolução. Não tá dando dinheiro, não. vambora, é cada que não revolução. Um. Começa com 30, aí sobra um e o cara aponta aquele um ali, aí você morre enforcado. É, isso é o que tá fudido é. Aí ficou eu e o, o Big, né, mano? Aí a gente ia trabalhar esse CD, só que aí a gente viu que já não. as coisas já não estavam mais como antes, tá ligado, é passo tinha passado a e sabe então na Sabino e na verdade eu acho que foi mais ou menos o pico assim do do grupo que a gente começou a despontar mesmo essa música bateu bastante né é então aí mas só que depois disso cara eu costumo dizer cara grupo ele tem que ter que tem que ter muito amor e tem que ter dinheiro também senão o amor não vai sobreviver então eu acho que não entrava um dinheiro aí começou cada um achando que tinha que fazer seu corte separado e tal era como se fosse correr na subida tá ligado às vezes a gente sentia que a gente tava correndo a subida e cada um tinha a sua ideologia, então cada um foi para um lado. O Big resolveu fazer o CD, o CD que era para ser do RGD acabou virando do Big. Ele introduziu mais umas músicas. E, mano, eu fiquei meio solto. Essa época foi a época que eu fiquei mais perdido ali, hum. tipo, para escrever, porque eu, não escrevia, eu escrevia muito pouco. Quem escrevia a maioria das minhas letras era o Gabriel, eu pegava algumas letras antigas do Duda. Eu lembro que você era mais intérprete. É, então, Essa era. E é, então, eu era mais o cara que fazia o corre. Tipo assim, eu. Você fazia as conexões do grupo. Eu fazia né? desde Tanto que você, quando tá. você fez a vinheta do primeiro CD, você falou articulador JR. Articulador JR. Até hoje, Sim. cara, eu tenho é. eu fico impressionado, tipo assim, as coisas vêm caindo assim, eu começo a articular é. quando eu tô articulando, e nem é, é. meu trabalho. Você é tá melhor disso, gente. tem gente que é bom disso. É, tipo, é natural, é. acontece. Então, eu era mais esse lado, o lado que faltava demais no grupo. Aí, quando eu fiquei perdido, quando eu saí, eu falei, pô, era intérprete, os caras escrevi, fiquei perdido ali, falei, pá. E aí, mano, ó. Os caras não falando, mano, ruim demais. Os não nenhuma. ruim demais, você não canta nada. nada, não canta, nada é. não canta nada, Tá, e eu ali, eu colando os caras, eu falava, cara, o que eu vou fazer? Então, quando eu resolvi fazer o meu CD, foi um, um, um sentimento pessoal, meu ali, muito pessoal, de que eu era capaz. Eu falava assim, mano, eu trabalho pra caramba, não tenho tanto tempo com rap igual os cara tem Mas eu vou pular pros caras e pra mim mesmo que eu sou capaz. Aí eu resolvi fazer meu CD. Tanto que eu fiz o meu CD, eu fiquei satisfeito com o meu CD. Porém, eu olhei o cenário e pensei assim, cara, eu não vou conseguir lançar meu CD. Porque pra ser um artista precisa de muito mais do que só jogar assim. Eu, eu, eu queria realmente viver da música, do rap. Não tava vivendo ainda na época. E aí eu acabei ter, é, construindo a minha família e tal. Aí eu olhei e falei assim, mano, eu vou ter que me dedicar ao bagulho. Não dá pra fazer o bagulho de qualquer jeito. Pra mim fazer, eu vou ter que ter um investimento, vou ter que ter tempo, vou ter que ter... Aí eu desisti e parei o meu CD até que você veio e lançou o CD para mim. Sim, dentro da onda sua. Mas é, você tava vindo com o CD junto com o Raikais, que é uma banda foda. Sim. Junto com o selo foda, que é o selo dos caras. Um monte de cara postando em você. Brau dando data para você, o Mano Brau. Tudo, tudo articulando para você acontecer. E aí você vai lá e desiste. Tá ligado? Tem cara que... Todo <risos> mundo falou, mano, o cara tá louco. O cara desistiu tá quando tava tudo engendrado. <risos> Mas eu tenho uma outra visão disso aí que eu já falei pro Wilson, nosso parceiro Wilson, do Negredo. Que eu acho que você... É nisso que eu me pareço com você. Você não gosta de ser boroga, mano. Você é um cara que você entende. Falou, mano, eu vou lançar o bagulho, xoxo, boroga. E eu não sou assim. É isso. Você é aquele cara preto de quebrado e fala, mano, eu sou foda e eu quero fazer um bagulho da hora. Da hora, se não, não quero Não quero fazer. fazer meia bosta, não meia, meia coisa, não meia quero. merda, meia nada. Eu quero fazer inteiro. Eu entendi isso, quando você abandonou o rap. é isso? Exatamente isso. O quando, até esses dias eu discuti com isso há pouco tempo, porque ele foi lá no podcast, já que arrumou confusão falou de política, por todo mundo. Você? Mas não foi pra você. Não, pra mas que... ele já peguei algumas tá coisas pra mim. Sim, mas eu já discuti. aquele dia, mas foi só você. Eu só não fui pra debate. Mas é. Eu discuti com ele, não teve É, não eu, não foi de fora. Debate, é né? eu sei. É. Aí, eu pensei, ele falou assim, é, mas você abandonou o rap. Eu falei, eu não abandonei o rap isso. A gente tem que ter é, um segmento na nossa vida. A gente tem que saber... O que a gente fazer? Ou a gente faz um bagulho bem feito, ou não faz, mano. É, que você quer ser os outros, você fala que não virou, porque você quer ser outros. Não é que eu quero ser os outros, eu, quero, eu tenho um objetivo dentro do bagulho, eu não quero ser meio. Eu queria, eu queria ser foda. É. Se não fosse pra ser foda, é. então talvez eu ia olhar e falar assim, porra, eu ia, ia lançar o bagulho, só que eu ia me frustrar, porque eu sei que eu podia mais e não fiz o que eu podia mais. Sim. Tá então isso que me segurou, eu falei, mano... Infelizmente eu não posso parar minha vida agora e falar, não, vou dedicar 100% Mas também não tem, não tem um boicote próprio, nós Não se boicota? Boicota. Nós se boicota. É nós vamos lá na subida e fala não vou. Toda vez eu me boicoto até hoje. Qualquer é. coisa que eu vou fazer eu começo, cara, por que eu tô fazendo isso? Não vai dar certo. Sabe que eu estudei isso aí? É o quê? Isso aí é de quebrada, mano. Sofrimento demais, mano. Nós chega e aí nós fala, vai mudar tudo. Eu não quero mudar. Eu não quero, eu não vou até ali. Eu não sou competente, eu não consigo. Não vou conseguir. É, a mano. gente é subconsciente, mano. Cara, é isso. Foda aí isso. é de nós mesmo, tá ligado? Tipo, eu passei na contrato com o maior selo de streaming do Brasil e eu não fui na reunião, mano. Tá ligado? Eu você achou filme que ia... É... eu com filme escrito, mano, não entreguei o roteiro. Sabe assim? Tipo, é boicote eu mesmo, mano. é... Não, mano, eu não consigo, não é, não é a minha. Tem que ter alguém que falar, mano, você vendeu tantos meus livros. Você é foda, você é da quebrada, você é o júnior, você tem articulação, você tem um CD, você é amigo dos caras foda. Vai, mano. Tem que ter alguém. Se não for, mano, nós não vai, mano. É. O sofrimento fez um serviço muito grande na nossa vida. E, e às vezes, quando você fica esperando a aprovação dos outros. É, então. Que você fica, tipo assim, esperando que alguém aprove pra você pegar esse impulso, porque você não tá confiando naquilo que você tem. É. Acontece bastante comigo. É. Tipo assim, eu tô esperando alguém falar, mano, você é foda, vai que esse bagulho é bom. É. E Às vezes eu olho e falo, mano, essa porra é foda se eu tivesse um dinheiro particular e tudo tudo fosse só ao meu alcance eu faria essa porra estourar é. mas com o dinheiro tudo é mais fácil é o também dinheiro é, com isso. É, é tudo mais fácil o dinheiro não lava conduta e dinheiro não lava a qualidade de trampo nenhuma ele pode mostrar ele mostra mas não quer dizer que as pessoas vão pegar e também é. não quer dizer que o seu trampo não está vendendo o que não é bom é que as pessoas estão em outra vertente é. comprando merda degustando sabe mijo de de, de pintinho é. Sabe, que, sabe que mijo de pintinho, cocô de pintinho, sabe o é. que que produz? É. Broquete de fazer assar é, carne e churrascaria, sabe isso? Não. É. Você tá pensando pra mim, parece comer carne, você virou vegano. É. Eu não, eu, não virei, eu adoro carne, mas a elite paulista, que adora comer carne assada, é. quando vai em restaurante, aqueles broquete que você substituiu fez. o carvão, você aquilo ali é feito de cocô e mijo de pintinho, mano. De pintinho? É. Não. E a cultura não é diferente. Na cultura as pessoas preferem comer baseado naquilo do que comer alguma coisa que tem qualidade, que tem conteúdo, entendeu? Então Sim. às vezes não, não vender não quer dizer que a gente está errado. Quer dizer só que a vertente daquele momento não está privilegiando a gente. Os caras querem o senta, senta, senta, lambi, lambi, lambi. É. Não quer a ideologia dentro do que o have que você quer vender. É, e que entendeu? você for ver, o mundo está aí para mostrar a quem quiser. Onde a gente chegamos, ao momento que nós estamos. Sim. E se a gente não aprendeu nada com isso, é muita coisa acontecendo em tão pouco tempo. E que não é possível que as pessoas não enxergaram ainda. Tipo, meu, o, a política virou, entrou um cara que eu já sabia que era problema. Ele deu problema, junto com ele, veio uma pandemia, depois veio uma guerra lá fora, é. que aumenta os preços da.. E ninguém tá vendo. Então, tipo assim, o bagulho tá. E o já, comecei, já cheguei num ponto e falei assim: não, mano, não é, não é eu que estou errado, é todo mundo que tá errado, é. mano. E o Só Superman é não aparece, né? Não. Só aparece os Lex Luthor. <risos> o Superman não aparece é, não, não o, não o Homem-Aranha, não, não, não aparece bicho, o Batman. O bicho está feio, você, é. tem que, você tem que apostar em alguém. Então, é. tipo, mano. Mas e, e é por isso que você entrou na política? Cara, né, E tipo, você era... não entrou na política ainda? Cadê seu mandato? Eu quero falar aqui do seu mandato. Como que eu vou pedir para votar em você se você não se elegeu, não, não se candidatou no partido, não, não fez pré-eleição?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 Eu pretendo. Você vai ser você candidato. vai ser candidato, vou ser candidato a você deputado é pré -candidato, estadual. Candidato. Sou pré-candidato. Mas você quer ser candidato a deputado estadual. Isso. Por São Paulo. Beleza. É, beleza. Um, é, beleza. É. Um Quantos mil votos precisa dentro do PSB para você ser eleito? Ó, essa conta é. eu não tenho direito, mas eu acho que chegando a uns 35 mil é capaz de a gente conseguir brigar 35. ali. É, voto pra caramba aí, tipo, mano. Mas eu vou falar uma coisa boa você você, as pessoas têm que entender o seguinte, eu, quando eu entrei, eu entrei, eu entrei porque pra mim a política ela é muito técnica.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 Quando a gente vai fazer alguma coisa, tem que ter um processo. para pegar 250, pessoas, 250 famílias e colocar num lugar decente, porque ela perdeu a casa num, num barranco que ela não tinha de morar, não é algo que nós temos que esperar um processo. O bagulho é para agora. E, o Estado nunca tem dinheiro. Nunca essa tem dinheiro pra nada. Não não, então, tipo, é assim, de um milhão, tipo assim, não, não, é um, não tem que esperar processo nenhum. Isso é bagulho de humanidade. Então, o bagulho é urgente agora. Do mesmo jeito que você tem urgência quando você vai voltar o seu aumento do salário, você tem que ter essa urgência agora. As pessoas estão na rua, não é isso pra vai fazer o quê Vai colocar as um galpão lá e deixar um mês? Tem criança lá, mano. Não tem humanidade. Isso aí tá faltando, tá faltando. na minha visão, tá ligado? Então é isso que eu, Agora, que eu quero. Você tem um desafio aí que é convencer a população a voltar fora do biotipo que ela escolheu. Porque a, a população desde pequena, desde menininha, a gente é acostumado a olhar o outro como patrão... E a valorizar o cara branco, de óculos, de terno, tal, tal, tal. Como que eu vou votar num cara que nem você? Tatuado, motoboy, pá. Você, você entende que é mais distante? É mais fácil o cara pensar que você vai roubar na política do que um cara de terno. Sim. Não é louco é, isso? É, tipo, mas não a é? pessoa tem que fazer o seguinte, ela, a pessoa também, a população tem que acordar. É eu convencer a população? Talvez. Mas a população tem que se convencer primeiro também, Ferrez Porque eu não, não sou o tipo de, de político que vou ficar falando assim... Ó, oh, mano, vota em mim que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não, mano, tá ligado? Eu sou um político que tô aí dando a opção, tô sendo sincero, tô sendo objetivo, eu não tô aqui para falar, falando assim, ó, vota em mim que eu vou mudar a sua vida. Mentira! A máquina é muito mais difícil de quebrar. Eu sou uma única pessoa, tinha que ter 40 igual, igual a mim querendo fazer alguma coisa diferente. Você vota há mais de 30 anos, olha para sua vida e vê como ela tá agora. Vê se você tá votando certo. Você tem que analisar isso também, a pessoa tem que aprender. Então, se ela está achando que eu vou lá ficar batendo de porta em porta, ó, oh, bota em mim, não, mano. Eu quero dar oportunidade, pessoal, você vai sair candidato, vou com a sua proposta. A minha primeira pro, proposta se transforma em promessa. Eu não quero que as minhas propostas se transformem em promessas que eu não vou cumprir. Sim. Então, o, a votação é mais do que você votar e esperar que alguém faça alguma coisa por você. Quando você vota, você tem que entender que tem um processo de quatro anos ali, que se você abandonar o seu candidato, seu candidato está fodido. Ele vai morrer lá dentro, porque lá dentro o bagulho é muito mais louco do que você imagina. Então, Ferraz, a, minha, a, minha primeira, a primeira coisa que eu quero fazer é que a pessoa vote e ensinar a pessoa a cobrar. A cobrar, a cobrar seus direitos, a estar ali comigo. Porque Sim. é diferente, se eu entro com 30, 40, 50 mil votos, eu entrei. Só que se eu tenho 50 mil votos durante 4 anos do meu lado fazendo um processo junto comigo, ah, muda. Um porque quando eu fizer um projeto que realmente ah. vai mudar a vida daquela pessoa, e eu colocar lá e os caras não aprovar, Ferrez, se eu tiver 50 mil do meu lado fazendo o tal do cancelamento, porque cancelamento tem que ser uma coisa boa também, né? Só para foder a vida das pessoas. É. Por que, que eu não usa o cancelamento igual fez com uma mamãe e falei? Não cancelaram o mamãe falei por causa do que ele falou? Por que, que não faz isso quando eles negam o ato, o básico para <risos> nós? ele mesmo se cancelou, né? É, ele... Tudo bem, ele conseguiu. ele conseguiu. Eu orei muito para Satanás cancelar ele. Aí Satanás demorou, aí ele foi lá e ele mesmo se cancelou. Entrou num biombo de... De outra, não é Deus nem diabo de nada, é um negócio autodestrutivo mesmo. Né? Mano, é, mas é. é tipo assim, é a face se revelando. Quando, é. ele, quando a pessoa fala assim, ah, eu não queria que as pessoas vissem isso, vocês não queria que as pessoas vissem é. a sua verdadeira face na vida que você demonstra. Então, como eu tava falando, a pessoa também tem que querer a mudança. Tipo assim, ela vai olhar para assim mano, tudo bem, se você acha que tem que votar no candidato que vive de do ano sexta básica, que é como você ter, tá está tudo bem também. Eu entendo a necessidade das pessoas hoje em dia, Sim. e realmente elas precisam. Só que a pessoa tem que, ela, ela tem que aprender véio, a negociar também. Fala assim, peraí, beleza, você vem aqui, me dou uma cesta básica, mas qual é o seu projeto? É que Quando fome, é que eu não vou precisar mais é, disso? É que a fome é muito urgente. É muito urgente é muito isso. Urgente. Dá Você está na quebrada, você cesta. É... Eu tenho gente amiga minha que, que, que, que gosta do bolo, mas votou no outro porque deram a cesta. É e mesmo? aí ela falou, não, se eu não votar, eles vão ver meu registro lá, de repente... E a gente sabe que não dá pra, não ver, dá gente, pra mais ver um um medo não embutido, dá. sabe? É, é sempre assim, pelo menos um ano, pode se um Foi assim que o Márcio França perdeu, foi assim que o Boulos perdeu, foi assim. É assim Foi nada distribuindo dinheiro, soltando, não vamos mentir. Eles é. distribuem dinheiro pra todo mundo, tá ligado? É isso é distribuição, mano. É, e tá muita, é? Gente, muita gente não sabe que esse dinheiro é deles mesmo. É, então. Porque a tal da rachadinha que eles fazem durante quatro anos... E o que a gente é... tá aqui? O idoso sem pegar condução porque foi cesta... É, é, tudo, é, é, tudo, é Pagamento é tudo que sobra. Não é? É, tudo pagamento que vira de cesta, de cesta básica, não é. tira tá um é. do bolso dele. Porque Sim. o dinheiro que ele tem é do salário dele. E um cara Na moral, um cara que, que pega um sofredor e algema naquilo numa cesta básica, cara, Nossa. é o cara que rouba também. É. Na moral, se o candidato chega do ano está cesta básica todo mês, é diferente, Ferrez, se eu entrar e falar assim, ô oh, Ferrez, você faz doação de cesta básica, mas você tem um projeto social e nem candidato é. é. Então dá pra saber que você faz o bagulho pra ajudar e fortalecer o momento que tá difícil. É diferente de eu chegar pra você e falar, ô Ferrez, é o seguinte, eu consegui um contato muito foda, cara, eu vou dar aqui pra você, faz a discussão de cesta básica comigo, não precisa nem falar que é meu nome, porque só, só faz e daqui a um ano que Deus abençoe, que os meus projetos, você chega que fala pra mim, cara, não preciso mais da cesta básica, as pessoas têm a dignidade que elas estavam tanto procurando. Mas é igual você falou, hoje em dia a fome sempre fala mais alto, mano. É. Então, tipo, não dá para ficar também. Mas o povo tem que aprender a negociar. Fala assim: pega, não vai negar porque tá precisando, mas cara, você não precisa ter quatro anos. O povo tem que querer a dignidade. O povo é. quer a dignidade de poder trabalhar, de poder tirar suas férias, de poder ir pra praia com a família, com as crianças. A gente não tem que ficar refém de político. O refém de político gosta disso, que esse cara precisa da minha cesta básica o resto da vida. Que o resto da vida eu vou ter o voto dele. Essa é uma campanha que eu não vou fazer. E eu não quero e não me interessa. Não se, interessa. se eu tiver que, que ajudar alguém, se eu entrar e tiver que ajudar alguém, eu vou ajudar a FED, mas eu vou deixar bem claro. pessoal, assim, oh, mano, isso aqui não é para você votar em mim. O projeto é outro. Isso aqui é uma ajuda necessária que você está precisando agora. Tanto que se eu pegar, se eu puder fortalecer a sua, as, as suas ações, as ações do Wilson, lá da periferia ativa, é o que eu pretendo fazer. Oh, mano, faz a distribuição aqui, ó, desse bagulho aqui. Mas isso não é para votar, e que... não é para falar assim ah, todo dia eu vou ah, vir aqui isso não é isso não tem nada a ver o que que um pré-candidato a deputado estadual no seu caso é pré-candidato a deputado federal né estadual estadual o que que um pré-candidato a deputado estadual vai fazer no mandato de deputado estadual ele vai ele vai fazer projetos de lei ou vai mudar algumas leis que vai impactar de repente na na vida diretamente das pessoas um, seja coisa simples o estadual ainda não faz tantas coisas é mais pro estado de São Paulo mesmo, mas ele, ele vota tipo, igual a mamãe falei, ele fez um projeto que pra mim foi totalmente desnecessário. Que, se eu não me engano, ele tinha mudado lá no projeto que tirar a meia entrada para estudante. Sim. Como se só boy estudasse hoje em dia. Graças a Deus teve bastante inclusão social nas periferias nas faculdades. Isso tem eles falam que a carteirinha ficou um comércio ficou um comércio e aí qual foi a aí, que qual foi o seu show qual foi a justificativa dele que a justificativa dele é que é, o mercado tomava prejuízo porque é, muita gente pagava meio e não se pagava certo. e por causa disso as pessoas que não eram estudantes Pagavam um valor mais alto porque eles fazem assim. Bom, não é. sei quantas meia entrada vai, vai vir. O então, ele foi lá e mudou. Só que eu acho que é muito. É muito tá muito superficial. Isso, isso é uma aí. lei de deputado estadual. Isso é uma lei que ele mudou. É uma lei de deputado estadual. Tá. Por que, que, que, vale que o deputado estadual na quebrada, quando ele é eleito, ele asfalta a viela? Porque ele asfalta a viela? É. é propaganda política antecipada propaganda política ótimo. antecipada isso aí não é isso que eu queria ouvir não, de é. Você. É não é não é do cargo não é do cargo não se faz isso não se faz não isso. posso iluminar uma viela onde teve estupro sendo deputado estadual não não posso não o cara ser... o cara faz, faz isso sem a lei faz, faz particular é porque tipo assim na verdade é o vereador que que cuida mais dessas dessas partes Sim. na verdade na verdade quem tem o poder na quebrada é o vereador é o vereador o boss. Essa, essa, o mafioso. Isso. Esse nome que você vê aí é ninja, leite, babá, é tudo ela, é a máfia. É é, e eles são os vereadores que, que podem fazer esse tipo de ação. Sim. É cuidar de praça, que tá muito. Seja é de lixo. Que é uma, uma coisa só... que tem contato direto com a população. Direto, direto que vira voto. Ó, asfaltaram é. oh, o é. meu córrego, virou voto. Quem asfaltou? Fulano, é. então esse. Onde a menina foi, foi estuprada, puseram ali um é. poste com tipo, iluminação. Já o trabalho do deputado estadual, as pessoas ah. não têm tanta. É, não são do que tá acontecendo, porque quem não acompanha não vai saber mesmo. Sim. Ele só sabe do resultado, não sabe quando vai ser votado. Mas então como que eles fazem esse encaixe? Porque eu vejo muito deputado estadual de federal e senador fazendo isso na quebrada. Asfaltando rua, fazendo. Isso é uma coisa muito séria que a gente tá falando aqui. Porque é isso que faz virar voto pro cara. O cara é eleito senador, asfaltando viela, velho. Você entendeu? É um, é um negócio louco. O cara tinha que estar lutando por São Paulo, pela melhoria da cultura, babá blá, blá. O cara tá asfaltando uma viela para poder ganhar o voto daquela comunidade. Ó, oh, eu, eu concordo que, tipo assim, se eu sou um deputado federal, um deputado estadual, aí alguém fala assim, porra, não tem como, porque infelizmente o, o povo não sabe ainda diferenciar muito isso. bem. Você é político. Por isso que nós só falando disso ele, aqui. Ele, ele, ele vai é. chegar, então, tipo assim, é. ele pode chegar até a mim e falar assim, ô oh, mano, tal. Tá. só que cabe a mim chegar até um vereador, tipo, do meu partido e falar, ô oh, cara, tem como encaminhar. você resolver isso? Vê é. com. Ver com com um o prefeito, ver a verba que tem disponível, vê, se, vê o projeto, ver se está aprovado, se já tem verba. Porque muitos projetos têm verba, já está já aprovado, já liberaram a verba, a verba sumiu, o projeto não foi feito e ninguém, a população não cobra porque não sabe. Então, às vezes, tipo assim, como o deputado estadual não tem tanta afinidade com a população, ele acaba fazendo um outro tipo de serviço para ser visto, para ser lembrado, para ser votado. Eu acho essa parte mais importante da entrevista, que é você explicar que aí o cara fala, eu vou votar nesse cara, e eu sei que ele não vai melhorar a creche da minha rua. Não, não... Eu não... Então tem essa obrigação. A obrigação pode mudar é aprovar a uma... lei, é, ou dar a lei... Isso, ele pode aprovar uma lei que beneficia a educação. Sim, isso não é dar sim. camiseta de time pro cara de, da rua de baixo. Não, não, não. Entendeu o que eu quero dizer? Não, isso senão aí Senão você é... vai sofrer a vida inteira. É bom deixar claro. Porque senão, quando você for candidato, você ganhar, um independente, o cara sofre na quebrada. O que eu estou dizendo é assim, não só o deputado se corrompe, mas a população também dá ajuda a, a se corromper. Sem querer, claro. A população joga para os problemas dela. E aí o cara vai lá e faz. E aí é onde ele se perde também. Não, eu estou certo? Eu é, você não, fala, você não. tá certo. Então, por isso que eu falo que quando eu iniciar de fato a minha campanha, ela vai ser totalmente simples e objetivo explicando. Ó, Primeira coisa, você tem que aprender a cobrar, a votar e a é saber o quê que é o que. Não adianta você achar que vai votar e o cara vai resolver sua vida. E o candidato que te prometer que vai resolver sua vida... É. Cara, é, é mentira. Tudo existe. Pro, mexer com lei é muito mais complicado no nosso país. E eu vou deixar claro, principalmente quando é para benefício da população mais pobre. É. Quando entra um projeto que é para os ricos, alguma coisa acontece lá que aprova. Quando é para os empresários de aplicativo e tal, tudo certo. Mas quando é para beneficiar o trabalhador e o, a população pobre, é muito mais difícil. Você entra com um projeto lá, as pessoas querem embarrar, começa a chamar de populista, só que se você tem a população do seu lado para te ajudar a cobrar e eu cá para nós o Ferrez eu acho muito mais importante do que asfaltar a asfaltar via ela é necessário e tem que fazer isso mas mudar as leis para a gente ter mais liberdade para a gente ter mais oportunidade de estudo de uma educação melhor é muito mais importante porque Sim. isso é um é um projeto que é a longo prazo o asfalto que ele vai pôr ali vai quebrar daqui um mês porque é uma porcaria e ele vai ter que pedir de novo e você vai ficar nesse círculo vicioso A luz queimou lá de novo Tá, a luz está não então tipo projeto de lei quando você mexe no projeto de lei para você mudar ele de novo é muito trabalhoso e você tem que ter um bom argumento para mudar porque você tem que porra, esse esse projeto está é prejudicando no nosso caso quando é inclusão quando inclui é para incluir o povo é, não precisa lá tanto porque é, tá claro só não vê quem não quer fala assim, não eu quero colocar essa população merece desse benefício merece uma educação de qualidade não é possível a gente vive num país tão rico, com uma desigualdade social tão enorme, e por quê? Porque não é investido em educação e cultura. Eles são... Esse governo... Tem que mostrar uma coisa, o governo não é contra. Educação e cultura. Não é à toa que o governo é contra educação e cultura. São as duas coisas, esporte também, eu acredito muito no esporte. Então, eu acho que o, o, a nossa educação está atrasada, está defasada, não tem uma estrutura boa. É, esse, é, esse papo também, eu acho que já está antigo de... Tem que aprender uma parte de coisa que você nunca vai usar na vida. Quem vai usar tabela periódica? Eu acho que tem que começar a direcionar é, a população, os jovens, para um caminho melhor. Porque eu acho que está meio defasado e tem que ter. Está muito antigo. Então, tipo assim, uhum. só que eles gostam do. Esse pessoal que tá hoje, ele gosta do modo arcaico. É. Porque, porque te prende, você não evolui. É, não, é não existe um país que seja bem sucedido que não investe na educação. Parece clichê esse negócio. Só tem que investir na educação e nunca investem em nada. Tá Mas um projeto de líder isso pode mudar alguma coisa. Se você ainda mais, se você tiver um, um governo no Estado, por exemplo, que é mais aberto a esse tipo de, de diálogo, fica mais fácil. Porque no final é ele que vai dar canetada. Certo. Dentro de, da expectativa da, da, da política, quem você acha que vai ser bem votado aí para deputado? Para deputado. Para é. deputado federal, infelizmente..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 tem ainda tem para presidente para presidente é. eu acho que está entre o Lula e o Bolsonaro eu não decido ainda que é. o Lula está na frente você votaria no Ciro você fala se você quiser ou você votaria no Lula com o Alckmin porque tem uma coisa que tem gente que não quer votar no eu estou tentando achar a gente de votar no Lula sem votar no Alckmin ainda estou tentando descobrir ah, como faz é é o é um, é um problema que eu estou tentando então esse, esse negócio ah. do Alckmin eu posso falar para você que ele agora é do PSB que é o partido que eu tô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 E quem tem que acordar a vida é o Alckmin, não é o partido que tem que se posicionar do jeito que o PSB Boa, se profissional. Então, então, se você parar para pensar, tipo assim, é. ele escolheu o PSB. É verdade, ele, é ele poderia escolher qualquer um, mas é. ele escolheu um partido socialista. É. O partido socialista não tem como. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que mudar quem é ele. Quem tem que parar a privatização é ele. Isso, quem tem que. É, que, é se ele vai fazer um governo é. junto com o Lula, não dá para falar que o Lula tem que ser igual a ele. É. Ele vai ter que ser igual o Lula. O Lula que tá trazendo ele. É. igual o PSB. Se o PSB tem um partido.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 a mudança e tal, mas não sabemos ainda o ex, o real motivo dele é. e a gente tem que ver tem que não tem jeito não tem é. o que fazer boa, boa, o nosso boa, inimigo boa. também é, é. mano esquece esse cara ganhar não está fudido é. gostei obrigado pela entrevista Tamo junto. tá espero que você tenha curtido também. da hora obrigado é a mesmo. primeira de muitas da hora boa Tamo sorte junto. na sua caminhada valeu precisamos obrigado. de mais cara que nem você focado objetivo me explicou um monte de coisa aprendi um monte de coisa com você Coisas que outros políticos já falaram e eu não entendi nada. Então você já tá no caminho certo. Eu tenho muito o que aprender ainda, Ferrez. E, mano, tá Todos com nós. você. Tá com você, é uma satisfação. Quando você me convidou, eu fiquei feliz pra caramba, falei, porque, mano, é, pra mim era é um, é um teste de fogo, porque dá uma entrevista, assim, eu nunca dei uma entrevista falando dos meus pensamentos políticos, só artístico, mas falei, porra, é importante eu estar falando com o porque é um cara também que eu quero aprender muito aí. Não, eu aprendi mais. Pode Tamo ser. Tamo junto. junto. Obrigado. Valeu, obrigado.